A pergunta número um que os caras fazem é: escuta, eu tenho 50, 100, 200, 300 contratos. O volume é importante para eu ter uma solução? Não. Hoje nós temos clientes com mais de 50 mil contratos na base e nós temos clientes com 15, 20 contratos na base, na sua base, né? Então o cliente determina esse volume, né, é, conforme a necessidade que ele tenha, né? Então, é, clientes com 400 contratos, com 500, com 1.500 contratos, o volume não é não é relevante. É claro que a metodologia de implantação adotada pela consultoria, ela, ela muda, né? Por quê? Porque primeiro nós temos cargas, contratos que são feitas, né, cargas através de planilhas e tal, isso depende muito da organização da empresa também, né? então a empresa já tem a sua organização, já tem os seus contratos, subir isso através de uma planilha de carga, né? então é, é um dos processos que a solução tem que atender, senão você não vai ficar digitando ali né? mil, mil e quinhentos, quinhentos contratos na mão para alimentar, então não é relevante o número de contratos que você tenha, uma vez que você determina que vai usar uma operação uma solução, e essa solução ela está aderente à norma e é uma solução que evidencia os cálculos e você tem toda a segurança nos lançamentos contábeis, né? pode usar quantos contratos você quiser.